O que você tem que prestar atenção é no movimento do dedo. A flauta doce não é articulada apenas com a língua, mas também a articulação do dedo é muito importante. Então, nessa aula, a gente vai prestar atenção na articulação dos dedos nota por nota. Você vai pensar qual dedo que mexe, qual dedo que tira, concentrando no movimento. Faça uma nota de cada vez bem pausado e depois junta tudo a primeira coisa que a gente tem que lembrar é de tocar com o meio do dedo nunca com a ponta e quando a gente usar o polegar lembra que a posição das mãos na flauta doce segue o movimento natural então quando a gente fecha esses dois dedos aqui como que o dedo polegar fica posicionado em relação ao indicador? A gente encosta a ponta desse dedo aqui, ó, e não o meio. Então, quando a gente usar o polegar na flauta doce, a gente tem que lembrar dessa pinça aqui. Dessa posição do polegar na flauta doce.